Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o bônus da Betmais, da casa de Aposta Bet Betmais. Ela oferece dois bônus aqui, um bônus até 300 reais e o outro bônus de 10 reais. Este bônus aqui que eu recebi, vou mostrar aqui, é, não é necessário fazer nenhum depósito para receber esse bônus. Logo quando você acessa a página principal, ele vai estar aqui, cadastre-se e receba 10, 10 reais grátis, clicando aqui. Ele já abre a, pá a página de promoções, onde tem o bônus de 300 reais, né? Que, na verdade aqui é o super bônus de primeiro depósito. O super bônus você deposita 200 e recebe mais 300 reais de bônus, ou seja, fica no todo aí com 500. Mas no momento eu vou fazer este bônus aqui, fazer o rollover deste bônus, onde eu recebi 10 reais grátis só de abrir a minha conta aqui na Betmais. Clicando aqui em leia mais, que nós temos, nós temos algumas explicações aqui. E mais abaixo, confira as regras gerais em nosso blog. Indo até o blog, que já está aberto aqui na verdade. É, aqui tem explicando algumas regras né, você recebe R$10 assim que se cadastrar, as regras mais importantes aqui, tem as condições gerais do bônus, ele vale, tem validade de 30 dias. E para poder sacá-lo é necessário cumprir um rollover de 12 vezes, com odds mínimas de 1,50. E se for caso, for cumprir o rollover no cassino, o um rollover é de 24 vezes, ou seja, com um bônus de 10 reais. Para fazer o rollover nas apostas esportivas é necessário é, apostar a, no mínimo 120 reais. Se for no cassino. 140 reais 30 dias para fazer isso e aí sim pode sacar o dinheiro eu já recebi o meu bônus. Vamos entrar aqui na minha conta. Basta fazer o cadastro. Eu vou deixar o link aí na descrição. Aqui está o meu nome de usuário, chuto todos. Né? Um nome bem autêntico. Zoeira nem nem tão autêntico assim. É mesmo sendo gratuito o bônus, é bom dar uma analisada para não jogar dinheiro fora. Antes de mostrar aqui qual vai ser a minha aposta. Vou clicar aqui em caixa e aqui você vê os métodos de depósito e de retirada, que são os bancos. né Santander, Caixa, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Por enquanto, são essas as alternativas. Você vê que o bônus eu recebi em 23 do maio, de maio, então eu tenho até 23 de junho para comprar esse rollover, ok? De 10 reais. Se ganhar, ganho, se ganhar é lucro, agora se perder não tem problema nenhum. Vamos agora as apostas. Vindo aqui em esportes, eu já escolhi um jogo aqui que eu vou apostar. O jogo é para amanhã, já até abriu aqui. Ó. É Campeonato Brasileiro, Série A, São Paulo e Vitória. Deu um problema no final do vídeo, mas a minha aposta foi no jogo do São Paulo contra o Vitória. No handicap de menos é, 1.5 para o São Paulo. Né? Começo com a desvantagem de menos 1.5, odds de 2.40... Se eu ganhar, eu ganho 14. Estou apostando 10, então deu um probleminha no, no fim do vídeo. Mas essa aqui foi a minha aposta. Esperar aí para ver se ganha ou perde. Se perder, não tem problema nenhum não, que é bônus mesmo. E se ganhar aí, só é, fazer o rollover para fazer o saque. Ou mesmo continuar utilizando aí para aumentar a banca aqui na BetMais. Esse aí então é o vídeo do bônus da BetMais. E até o próximo vídeo de bônus.